usar formol em produtos para o cabelo é permitido ainda não mais a anvisa proibiu essa técnica de alisamento desde que muitos casos de intoxicação foram relatados as pessoas tinham queimaduras na região do couro cabeludo na região dos olhos e boca tinham edema de glote que é uma reação alérgica muito forte e que a pessoa pode parar de respirar devido a isso Além disso, pode gerar desmaios, confusão mental e até mesmo óbito. Portanto, é uma técnica que não é mais permitida, inclusive é criminosa para o salão que fizer. E o ideal é que você utilize produtos que hidratem o seu cabelo e utilize a escova convencional. Aquela que é somente o secador e escova e que não tem nenhum produto químico relacionado. Essa é a forma mais segura de se manter bonita e saudável.